Mano, tu, olha, eu para mim és a única pessoa que acho que mereces ser tipo, mano, desconhecido, puto, mano, és super humilde. está sendo nem conhecido. Estás sempre a tratar bem de todas as pessoas, mano, juro, eu acho que o que tu merecias era a olha olha 500, juro, mano. Mano, se me conhecesse um gajo, se conhecesse um maluco a me dar 500 euros, mano, eu apanhava um impacto. Algo de género, mano, é que é tipo, o muito... A cena é que se eu pudesse, eu fazia-te isso, estás a ver? Se eu pudesse, eu fazia-te isso. teus pais, não? Sim, não, sim, já, yeah, sim, já, yeah. exatamente, é por isso que eu estava a dizer, que se eu pudesse, eu fazia-te isso, porque, porque praticamente és a única pessoa que eu acho que merecia essa fama toda, olha é lá. Achas que por acaso aqueles gajos que é o, sei lá, o Faceway equipas todas de Fortnite? Os gajos não merecem fama nenhuma. Caiu aqui? Olha! Tá aqui, tá aqui, olha aqui! Oh my não! Oh, no, no, let's get here.